Se você está aprendendo inglês e não sabe como pronunciar o nome de algumas redes sociais em inglês, esse vídeo é feito pra você, cara, e é muito importante que você aprenda a pronunciá-las corretamente. Cá com uma luva, tá começando! Se liga aí! Se você é novo por aqui, você está no canal Cai Como Uma Luva, o canal de inglês com entretenimento deste Brasil. Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e eu quero pedir humildemente a sua inscrição. Inscreva-se neste canal, não se esquece também de acionar o sininho. O nome dele é Belzinho, você sabe, porque ele que vai te avisar quando tiver um vídeo novo aqui neste canal. E O importante é que você saiba que não está errado você pronunciar as redes sociais uh, da forma como nós pronunciamos mesmo de verdade no português, tá bom? Uh, não está errado, porque a gente simplesmente adapta né, o nome dessas redes uh, para a nossa língua, para a nossa forma de pronunciar. Mas, é, mas quando você estiver falando em inglês e, e tiver que falar o nome dessas redes sociais, é importante que você, sim, pronuncie-as corretamente, tá? Até para o, o interlocutor, a pessoa que está te ouvindo, conseguir realmente entender uh, o nome dessa rede social que você está pronunciando e também vai ficar mais, mais bonito, né? Então, não vai chegar para um gringo, por exemplo, você tá falando lá de, do, do Facebook, né? E você fala Facebook. A pronúncia correta é Facebook. Facebook, ok? Facebook. Repeat with me, Facebook. Aê. Parecia a Sarah agora, né? Falando repeat with me. Sara. beijo pra você. A próxima rede social é o Twitter. Twitter, né? Que a gente fala aqui no, no português. Só que quando você estiver falando uh, o Twitter... Com uma, uma conversa com um gringo, cara, você tem que dizer Twitter, Twitter, olha lá, Twitter, olha aqui, que fantástico, né, virou até outra rede social, Twitter, repeat, Twitter, isso, muito bem, Twitter, ficou, ficou até mais chique, né, na verdade, tweet é o som que o passarinho faz, né, na hora que ele tá... Tá fazendo um som, né? O que, que o passarinho faz, aliás? Ele, ele assovia? O que, que ele faz em português? Eu não sei. Eu também não sei. Só sei que em inglês é tweet, né? O passarinho tweet. Tanto é que o nome do Piu-Piu, do né? Em inglês, aquele personagem lá do... Da, como é que é? Do... do, do, do no, no, no... Então, o nome dele, desse pintinho amarelo aqui, é, é o Tweety, né? Tweety, né? Então, vem daí, ó. Próxima rede social é o YouTube, YouTube, que a gente fala no português, né? Mas na hora que você falar esse nome em inglês, você vai dizer YouTube, YouTube. Olha que chique, YouTube. Repeat with me, YouTube. Ok, então eu estou aqui no YouTube e neste canal cai com uma luva do dicas de inglês. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora no meu YouTube channel. E a última rede social é o Instagram. Instagram, né? Ou, ou algumas pessoas chamam de Insta, né? Instagram, na pronúncia correta em inglês é Instagram. Instagram. Repeat with me. Instagram. Ok. Nossa, eu tô me sentindo a Sara mesmo, cara. E, aliás, se você não me segue nessas redes sociais, principalmente no Instagram, me segue lá porque eu estou postando várias dicas de inglês, de pronúncia, dicas de... Enfim, de recomendação de estudos, então é uma rede social que eu estou aí desbravando e eu gostaria de contar com a sua, com a sua audiência lá no Instagram também. E falando em, em Instagram, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre vocabulário, coisas que nós poderíamos aprender com a série 13 Reasons Why, você se lembra? E eu estou devendo aqui um vídeo, eu deixei uma pergunta lá no final daquele vídeo para que vocês me respondessem lá no Instagram. Muitas pessoas me responderam, eu disse que os cinco primeiros que me respondessem da forma correta, a pergunta que eu fiz, nem lembro mais a pergunta que eu fiz. Não. Eu ia divulgar o, o Instagram, né, aqui no, no YouTube. No YouTube. E as cinco pessoas que responderam para mim de forma correta, vou divulgar agora o Instagram delas aqui. Que foi a Maria Gaudi, quem é Maria Gaudi? Confiram lá o Instagram dela também foi o m h a y k w não sei como pronunciar isso High. whatever sigam ele lá também o paulo souza também acertou paulo souza com z no final follow this, this, this guy here too sérgio alves pimenta isso é muito mais fácil né sérgio alves pimenta também respondeu de forma certa parabéns aí galera e por último o araújo zero victor Araújo Zero Victor, porque responderam de forma correta. Eu já tava devendo um tempão divulgar os ganhadores aqui, então a minha promessa está cumprida. I'm sorry, guys. Eu sei que foi meio tarde, mas eu tardo, mas não falho. E como de costume, peço o seu like pra ficar feliz. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Não se esquece também de mostrar esse vídeo, de mostrar esse canal para mais um amigo seu. Por favor, é muito importante que você compartilhe, porque o caco com uma luva tá louco para chegar aos 40 mil inscritos, então ajuda o Júnior aqui a bater essa marca. Thank you very much for watching e lembre-se todos, see you around. Bye!